Peraí, deixa eu adicionar aqui o bagulho Um segundo Marquinhos, vou dar uma dica pra beijar mulheres Manda Se a braba, a braba. essa é pesada Calma, se preparem A dica é, saia de casa Na sua casa ninguém vai aparecer caralho É, tem essa também, mano Mas tem uns aí que se, se paca bobear, ele quer só... Ele só quer trocar flirt bobear, mano Deve ter uns que é assim, saca? Acho que eco foi um bom pick, hein, mano Tive que descartar meio papelzinho, ó Kenz, entre as duas opções Qual você acha melhor, projeto eco Ou skt1 eco Come Case? a terceira opção que eu vou criar agora Nenhuma Porque o faker jogaria sem skin Aí você vai conseguir ter as habilidades do faker mas aí é foda que eu falei isso e eu tô de skin aqui, né? Tá, vamos Contra o revolta? É o revoltinho lá? Revolta, zzz, tá soninho, revolta, tá com o Sonin, revolta? Tá com o Sonin, né? E aí, galera? Vocês é Team Revolta ou Team Kenzie? Eu vou até sentar direito aqui, ó. Vou até dar uma estralada aqui. Vou até fazer assim pra câmera. Beleza? Hum, e minha bot, olhando que tinha que ter engage cedo, tá tomando pressão. Mas acho que é normal por causa da karma, né? Ó, tô estudando o jogo, mano. Esse Victor tá a cara, de que vai tomar um gank. Olha lá, o ardezinho das galinhas. Ou eu dou cover mid, acho que eu vou dar cover South mid bike, te ama, melhor que 3. Agora eu posso tomar Invade Porque a botchina dele tem pressão Então eu posso só formar o lobo Resumidamente, eu vou morrer no blue se eu for lá Ou eu vou perder dois campos Porque eu dei meu track mid com W Tá geral desde a minha jungle Te garanto, 100% Não consigo me mexer Morrer, ele vai flashar atrás Aí, ah, aí, família. Pelo amor de Deus, cobra aqui pelo menos um rapaz aí, ó. Aí, garoto. Flacha também? Flacha também, Zé? Nossa, o cara virou o eco. Foi pra cima. flashou. Peraí, deixa eu comprar o item. Ó, esse aqui é play do jogo, ó, mano. Vamos ver quantas pessoas vai morrer. Quem que ficou com ó. Tudo isso é importante. Quem ficou com e quantas pessoas morreu. Esse aqui é o clássico jogo. Que se os caras só deles ver o ping e escutar o ping, eles já devem obedecer e não tomar os granks, tá ligado? Roubei as galinhas, deixei sem resetar, mas eu acho que ele tá nas minhas galinhas. Não, tá no mid. Caralho, o cara só toma IK mesmo, mano? O Vitão? Caralho, o Victor tomou IK só, velho Que isso? Ele tomou um stunzinho, ele morre, velho Vai dar merda isso aqui, velho. Né? Pra eles, né? Delícia, hein, mano É só ninguém morrer aqui agora que tá beautiful. Sai de tento pegar o arauto. Filho. Falei. Nice. A leitura tá em dia, hein, galera. Não falei pra vocês o que ia acontecer e foi exatamente o que aconteceu. Ó, já fiz. Já fiz um mínimo, ó. Eu não tô pegando kill, tá ligado? E quem pegou kill no early game lá foi o Revolta. Então ele tá mais forte. Ele ganha qualquer luta de mim. Qualquer luta. Ele vai vir pra cima de mim eu vou morrer. Se o Viego estiver na parte de baixo do mapa agora, mano, nós vai pegar, Nós vai mamar trocentas barricadas, se liga, velho. É, e ele tá lá, ele tá lá no mid, ó. Se o Victor sair vivo ainda, delícia. É, aí não tem como. Conseguimos first break aqui, hein, mano, que delícia. Beautiful, beautiful. Kenzie, fui tentar fazer sua bot nele com Ziggs e Vega, cair dois elos? Faltou se absorver direito, Pedro. Alguma coisa você fez errado, mano. Alguma coisinha saiu de errado isso aí, mano. Deixa eu ver se eu chego aqui pra salvar esse mediante. Nossa senhora, tanto de flash. Rapaz, esse aqui tá com a cara que vai dar ruim. Nossa, meu ultimate. Tá, deu bom, pelo menos. Marquinhos faz uma live fazendo caristeria com o Dudu. Seria muito foda, mano. Também acho que seria foda. Nós incentivar a maior galera. Só que eu preciso desbloquear primeiro a vergonha de exibir meu corpinho, tá ligado? Em um webcam assim, velho. Porque não é pra qualquer um, não, mano. Eu teria um pouquinho de vergonha, né? Aí eu acho que se eu pegar um shapezinho da hora, aí eu consigo botar as caras sem medo. Isso aqui tá com uma cara, acho que vai dar ruim, mano. Mas eu vou acompanhar. Isso tá com uma cara, acho que vai dar ruim, mano. Uma cara boa mesmo. Safe. Será tá que eu morro pro Ignite? Se eu morrer pro Ignite vai ser foda, hein, mano. Tá. Vamos morrer pro Ignite, pelo menos. Tá, talvez eu clean, mano. Na real, eu não clino não, mano. Eu morro se eu ficar aqui. Que porra é essa, família? Tô tentando segurar o mid. Alguém dá uma atenção aqui, mano. Um auxílio. Caralho. Mano, isso aqui tá com a cara ruim. Eu preciso acompanhar meu time, velho. É uma viagem sim. Ah, velho, se eu tivesse ward, galera Se eu tivesse ward, eu dropava uma pink aqui smitava o a galinha grande E eu não morria, bota fé, velho Nossa, olha meu smite, mano Mano, ninguém me ajuda aqui, velho Não tem um país aqui pra dar uma atenção aqui Família, um auxílio, velho ah, eu acho que, acho que acabou, né, galera? Ó, tipo, o Atrox não morre mais. A Jinx tem uma karma pra pilar. E nós, e nós não tem peel, nós só tem engage. Se nós entrar e a luta der ruim, fodeu. O kiteback deles é muito bom, né, hard. Aí, o cara transformou, mano. Essa transformada dele vai foder o rolê, velho. Dá dano, Victor. Dá dano, Victor. Boa, garoto. Boa, garoto. Boas zonias. Dá pra ir, barão. Mas gastou muito recurso, hein, mano. Que eu ia roubar de jungle dele. Hum, aí o Atrox deu uma entrada firme. Nossa, olha a cura! Que isso? Tá full life, o menino. Não, tá vendo por que eu falei que eu vou ter que fazer quarta cura? Ah, agora é que eles zombaram mesmo. Ai, ah, esse Samira, sem medo. Tá bom, pelo menos matou um. Mas acho que eles zombaram igual. Rapaz, acho que esse dragão a gente só giva eles ou vai naquela malevolência da botlane. Ih, meu Atrox solou top! Ô, louco! Mano, esse over tá com a cara ruim, mano. Por que, que eu não tô gostando desse over? Tá, matei um. Matei dois. Ah, eu ia apertar R, mano. Vou ser ousado aqui e tirar essas ward, hein, mano. Acho que eu morri, hein, mano. Ah. Tá, isso foi bom, hein, Dá exibar, mano. Dá pra e baron, mano. Dá pra e baron. Você pega no mínimo... Tá com a cara feia, viu? Nossa, mas tá com a cara feia essa luta. Nossa senhora, que cara feia. É melhor eu sair daqui, né? Nossa senhora, mas que cara feia essa luta. Tá, corrigiu um pouco a cagada da família. Não, usei Zona sem querer. Ah, o revolta foi esperto, mano. O tinha pensou pra jogar. Ah, mano, eu usei Zona sem querer, galera. Eu ia apertar 6 da ward, eu apertei 5. Tem lá em cima. Tem aquela wave lá em cima. Não tô gostando de ver aquela wave lá em cima, hein, mano. Que o prai, que ele ah. um segundo que eu já agradeço. Matei na volta. GG, jogão. Mais 50, auto-ataque, R. Ah, não deu tempo. Bem jogado, hein, mano. Esse jogo foi um, um jogo de alto nível, mano. Fazia tempo que eu não jogava um jogo assim, mano. Quem viu minha primeira do dia, viu a caca que foi... Quem viu a segunda do dia foi Nojeda também, agora esse foi um bom jogo, mano.